Meu nome é Vanessa, eu faço parte do canal Vitamina Maluca, onde misturamos autismo, surdez e viagens. Eu vou agradecer a você que está por aqui e pedir para você que não é inscrito ainda que se inscreva. Eu fui olhar a aba de análise do canal e eu vi que a maioria das pessoas que assistem aos vídeos desse canal não são inscritos. Então, por favor, se inscreva e ajuda o canal a crescer. O comentário de hoje eu vou estar tá respondendo em especial porque ele está muito relacionado ao conteúdo do vídeo anterior, que é o 42, onde eu comento uma parte do capítulo 4 do livro Asperger no Feminino, mas que serve para toda e qualquer pessoa que queira fazer amigos. E facilita muito a gente entender quais são as regras não escritas. E esse capítulo fala disso. E o comentário que a Mara Silva fez foi a respeito do meu vídeo número 1. Um. No meu vídeo número 1, um, onde eu abro o jogo pro mundo e estreio esse canal falando sobre o meu autismo, eu falo muito sobre a sensação de ser diferente, mas se sentir parte. Eu tive sempre essa sensação na minha escola, junto dos meus amigos, e ela falou mais ou menos isso. Ó. Muito legal esse seu sentimento de, mesmo diferente, se sentir parte. Vou te seguir e aguardar que você explique melhor essa fase, essa fase para ver se eu consigo compreender melhor meu filho e poder ajudá-lo. Eu tive muita sorte, muita sorte mesmo, de ter crescido numa cidade que na época era pequena, Foz de Iguaçu, e eu estudei a vida inteira no mesmo colégio que era patrocinado pela Itaipu, que era o colégio anglo-americano. E lá eu tive a sorte de crescer com as mesmas crianças. Praticamente as mesmas crianças que entraram comigo lá no maternal 1, 2, maternal 1, foram as mesmas, em sua maioria, que chegaram no terceiro ano do segundo grau. E o mais legal, não é que era só uma turma, então eu me sentia parte só de 40 alunos, 35 alunos, não. A gente era todo mundo tão junto e tão misturado que eu me sentia parte de todo aquela meu ano escolar. Então eu tinha amigos e colegas que cresceram comigo e daí foram mudando de turma e eu tinha amigos em todas as salas, em todas as turmas diferentes, mas mesmo assim eu me sentia diferente. O que era o diferencial é que como eles cresceram desde cedo comigo, eles me conheciam e eles relevavam as minhas gafes. Os meus momentos de introspecção, de não querer ficar perto de ninguém, ou os momentos em que eu agia de forma totalmente diferente do resto... E o mais legal, quando eles percebiam que algo estava errado comigo, sempre tinha alguém, um deles ou delas, para vir ficar comigo e tentar me explicar a situação, para mim poder me sentir melhor ali. Então eu tive muita sorte mesmo. E foi esse sentimento que fez eu me sentir parte. E isso aparece no vídeo anterior, que é o 42, porque no livro, esse livro, Aspergeno Feminino, ele é incrível. Ele é muito difícil de achar para comprar, em especial aqui no Brasil eu nunca consegui. Outras pessoas tentaram recentemente e também não conseguiram. E isso foi o que me motivou a estar tá falando capítulo a capítulo para difundir o conteúdo para mais gente possível. E aqui fala exatamente isso, fala assim, ó. Depois de uma rapariga, que é a adolescente do sexo feminino, mas é uma regra que vale para todas as pessoas. Então, depois que a rapariga a autista, no caso aqui, se tornar um membro estabelecido do grupo, essas atitudes inadequadas, todas aquelas atitudes inadequadas que todo autista faz, a gente sempre vai deixar uma ou outra atitude inadequada escapar. Por mais que a gente vigie e preste atenção. Essas atitudes inadequadas são desvalorizadas e aceitas, mas nos contatos iniciais elas causam uma má impressão. A inadequação social é aceitável a partir do momento em que uma rapariga ganha o status de amiga. E eu tive a sorte de ganhar esse status de amiga muito cedo muito cedo, e continuar sendo parte daquele mesmo grupo, até a época de fazer vestibular. Então, esse sentimento de ser diferente e se sentir parte foi muito bom e tranquilizador para no futuro, porque chegou sim um momento em que eu era diferente, eu me sentia diferente e eu não me sentia parte que eu era totalmente deixada de lado e excluída sim eu passei por isso como toda pessoa que vive no mundo né então em especial numa obra onde eu trabalhei lá no Espírito Santo que por sinal foi também o lugar onde o meu pai acabou falecendo por motivo de saúde lá eu me sentia totalmente excluída Totalmente, então foi uma época bem triste porque eu sabia que eu era diferente, eu não sabia o motivo da diferença, eu não sabia porque eu me sentia assim e as pessoas me excluíam e eu via que era uma sala grande, várias pessoas lá dentro, todo mundo mais ou menos da mesma idade, que era a minha idade, e eles combinavam de ir numa danceteria e nunca me chamaram, na real eles me chamaram uma vez, eu já vou contar como que foi ainda, meio caos. Eles sempre faziam festinhas e churrascos entre eles e eu via tudo acontecer. Em especial porque eu tenho super audição e por mais baixo ou disfarçado que a pessoa falasse, eu estava ouvindo. Eles que não sabiam que eu estava ouvindo. E eu nunca fui chamada. Nunca, nunca, nunca. Então eu conheço esse sentimento de se sentir à parte. E esse sentimento, meu, é muito triste e muito ruim. Muito ruim. Por isso, eu espero, é, na continuidade da, do estudo do capítulo 4, dar ferramentas para que todas as pessoas possam conseguir ter amigos. Naquela época, eu não sabia o motivo da minha diferença, eu não sabia como agir com relação a eles, porque eu tentava ser o mais legal possível de um jeito autístico, e eu não conseguia agradar. Então, como eu falei para vocês, eles me convidaram uma vez e <risos> seria meio cômico se não fosse trágico, porque como eu disse, meu pai faleceu lá em Aracruz e eu não lembro. Meu pai faleceu no começo da no começo da semana e eu acho que estava todo mundo assim meio que com dor de mim e eles nunca tinham me convidado para ir nessa dançeteria que eu nem lembro do nome. E nesse dia, nesse, nessa semana que o meu pai tinha morrido, que eu tinha acabado de enterrar o meu pai, eles falaram, Vanessa, você quer ir? Gente, olha o nível da loucura. Eu tava super chateada de ter perdido o meu pai. Perdido não, né? Morrido. Mas assim, na linguagem mais light, eu perdi meu pai, enterrei meu pai. Eu tava sofrendo luto, chateada e triste. Nesse momento, eles me convidaram. Eu acredito que muito, que por dó. E também porque eles não esperavam que eu fosse acabar aceitando. Porque eu tinha tanta vontade de ir lá, tinha tanta vontade de fazer parte daquele grupo deles, que eu fui. Então assim, antes do meu pai completar sete dias de morte, eu tava numa dança etarina. Entenderam? Então assim... É triste a gente não se sentir parte. E é triste o como a gente su su se sujeita a certas situações na ânsia de fazer parte, entendeu? Né? Mas o importante é que a gente sobrevive. A gente sobrevive a tudo, a gente sobrevive a todos e a gente pode escolher para onde olhar. Eu não sei em que momento, em especial quando eu postei o um vídeo sobre suicídio, alguém em alguma rede comentou, nossa, eu nunca esperava isso de você, porque você está sempre tão feliz. Gente, eu acredito que todo mundo sofre. Eu acredito que todo mundo se sente um pouco inadequado. Eu acredito que a minha vida não é perfeita. E eu já falei isso em vários momentos, até junto do Rafa. Mas eu acredito que a gente pode escolher ser feliz. A gente pode escolher para onde a gente olha e controlar a nossa mente para estar feliz e satisfeito com aquilo que a gente tem, porque essa sensação é boa. Então, eu quero que todo mundo aqui saiba que eu já passei por momentos onde eu me senti totalmente excluída e que, tipo, aquele nó na garganta vem e a gente tem que segurar pra não sentar ali na frente de todo mundo e chorar porque você não se sente parte. E esse é um dos motivos de eu ter tanta gratidão, mas tanta gratidão a todas as pessoas que foram minhas amigas Lá atrás, porque eu tenho plena consciência e toda a literatura e a psicologia vai confirmar que o se sentir parte na minha infância, aumentou a chance de eu ser um adulto funcional e feliz, entendeu? Hoje eu tenho a alegria de mesmo me sentindo diferente, porque não tem como... É igual você... o pato e a galinha, entendeu? Os dois são aves, os dois até que se parecem, mas são totalmente diferentes. E ainda tem um ditado que diz, galinha que acompanha pato morre afogado. Então, eu sei que eu sou diferente, eu reconheço as minhas diferenças, eu reconheço, em especial, para mim poder viver no mundo que não é o meu mundo, que é o um mundo neurotípico. E eu reconheço também que eu tive a sorte de hoje, mais uma vez na minha vida, estar tá num ambiente onde eu... Me sinto parte. E eu me sinto tão parte do ambiente que eu trabalho e onde eu passo a maior parte do meu dia, que eu posso falar, eu estava de férias, em casa, feliz, tranquila, mas com saudade de ir para o meu trabalho, com saudade da minha rotina, com saudade das pessoas que estavam lá, entendeu? Então eu acho que a gente não pode desistir. Se você está em um momento em que você não se sente não se sente parte do ambiente onde você tá meu foca foca e acredita que vai chegar uma hora onde você vai encontrar o ambiente que você se sinta parte porque eu tive os dois né eu tive lá o ambiente onde eu me sentia parte depois eu tive esse ambiente onde eu me sentia totalmente a parte e era triste e hoje de novo eu voltei a me sentir parte porque tudo passa tudo muda, tudo se transforma e a gente tem sim ferramentas e chance de ir melhorando, melhora a gente mesmo, melhora o ambiente que a gente está e a gente vai poder ser cada vez mais feliz. Se você não viu os vídeos que eu comento esse livro, meu, não perde a chance. Ah, mas eu sou menino, eu sou um homem o conteúdo muitas vezes se aplica a todos é que o título do livro ele vem para mostrar e divulgar as diferenças do autismo feminino e o autismo masculino mas é óbvio que para você mostrar as diferenças você tem que mostrar o como é o autismo padrão o autismo mais masculino entenderam então não perde o vídeo anterior e todo o capítulo 4 ele é incrível para quem quer se sentir mais parte desse mundo que a gente é obrigado a viver. Agradeço a você que ficou até aqui, peço para você se inscrever e peço mais uma coisa. Compartilhe esse vídeo e convida outras pessoas a virem aqui se inscrever nesse canal, tá bom? Muito obrigado! Uma vida boa e leve a todos e que todos possam! ter esse sentimento de se sentir parte, tá bom?